É, tem que haver, sim, uma mudança dos políticos, na atitude dos políticos. Mas eu acho que a principal mudança tem que haver nos eleitores. Né? Tem que haver nos eleitores porque é, os eleitores eles não têm um senso crítico, eles não têm um senso de cobrar depois que acontece a eleição. O que acontece muito, que a gente vê aqui no município, em estado, é que existe é, a reclamação existe a ofensa quando eles não se sentem representados, mas não existe aquela, aquela cobrança mais concreta. Não existe uma forma de é, conseguir um melhor diálogo, porque o que está acontecendo é um distanciamento muito, muito grande entre o eleitor e o político, depois que ele é eleito. E tem que haver uma forma de estreitar esses laços né, para que se torne melhor a participação, porque... O que está acontecendo na prática é que os eleitores eles vão de acordo com a Maré, certo? A Maré vem, a mídia coloca o que eles querem na campanha e daí as pessoas são levadas sem rimar contra a Maré.